Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite e este é o Isso Não Cai na Prova. Para você que chegou agora, a primeira vez que você está vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo! Para você que já está aqui há muito tempo, a gente tem mais um tema que com certeza você já entendeu pelo próprio título do vídeo. A gente hoje vai falar sobre debate, não só sobre debate, mas sobre por que, que as pessoas hoje estão tendo tanta dificuldade em debater. Isso não cai na prova! Claro que eu não percebi isso de agora e também eu não sou a única pessoa a estar percebendo, provavelmente você também está vendo que ou conhece pessoas que têm muita dificuldade em dialogar. Quando a gente diz dialogar, ou quando a gente diz discutir, ou quando a gente diz debater, algumas pessoas pensam que a gente está falando de, sei lá, de brigar e de, de obrigatoriamente colocar opiniões contrárias e essas opiniões contrárias terem que convencer uns aos outros. E a gente não está falando só disso, o debate ele pode acontecer em qualquer ambiente, entre qualquer pessoa, e a função principal dele é apenas o esclarecimento de ideias e, em especial, a melhora dos nossos próprios argumentos. Né? O que, que eu tenho notado é, que tem contribuído e das coisas que, em que li ou das preocupações que eu vejo de, né, de professores, de especialistas em educação, não necessariamente só em educação, mas é, da área de humanas como um todo, que há uma preocupação, com o tempo ou, por exemplo, com o tempo que nós temos, que nós dedicamos a um determinado assunto. Então, por exemplo, nós estamos muito acostumados a ver vídeos de, sei lá, 5 minutos, 7 minutos. Esse vídeo mesmo eu tive que enxugar em sete minutos para reter a atenção de um público, certo? É, a gente está muito acostumado a ver no, lá, no, no, por exemplo, no Face, é, as matérias dos jornais sem sequer ler as matérias. A gente entende o que está acontecendo apenas pela manchete. Aí a gente vai lá no Instagram e a galera põe uma legenda e tem gente que nem lê mais a legenda. Galera, a galera não está mais lendo nem a legenda do Instagram. Tipo, só vai lá ver a imagem, se não tiver nada escrito na imagem, também não lê. E aí, conversando com, com alguns alunos, uma aluna até falou assim, por isso que eu coloco emoji. Né? E aí, quer dizer, a gente está tirando todas as palavras, né, colocando cada vez menos coisas para serem interpretadas, ou que sejam mais rápido de serem interpretadas, e as pessoas vão se acostumando, esse processo é um processo lento, não é desse ano, né? mas que as pessoas vão se acostumando, então elas não leem mais a legenda do Instagram, elas veem só a foto, daqui a pouco elas estão vendo o emoji, daqui a pouco elas não querem mais nem ver o emoji. Então esse processo, que é também o um processo lento, ele afeta nosso cotidiano de uma forma, e essa é uma das formas, né? A gente tem uma dificuldade de se aprofundar. A gente tem a sensação de que quando a gente vai conversar com alguém, essa pessoa colocar a opinião contrária à nossa, automaticamente é porque ela está criticando, ela nos odeia e ela está ali nos expondo, ela está nos humilhando. Não é um problema a gente ouvir uma pessoa que tem uma opinião contrária à nossa, né? Não é um problema a gente ouvir uma pessoa que pensa diferente, e quando eu digo diferente, nós não estamos falando aqui dos limites entre pensar diferente e usar esse diferente para humilhar ou para diminuir outra pessoa. Nós estamos falando de pessoas que pensam o mundo de maneira diferente ou que têm respostas diferentes para o mundo. Então, por exemplo... Uma coisa é eu estar discutindo com você e você me colocar a sua versão dos fatos sobre uma situação que nós vivenciamos e eu colocar a minha versão dos fatos. Nós temos visões diferentes. Outra coisa é a gente sentar e emitir uma opinião que não é uma opinião porque ela não tem um argumento, mas enfim, emitir uma fala e esta fala ser uma fala que reprime ou que oprime alguém. Aí não, aí a gente não precisa, a gente não é nem obrigado a debater com, essa, com essas pessoas, porque as pessoas não estão querendo ouvir. Então a gente precisa entender, assim, a necessidade de ouvir, a gente precisa entender que a gente também precisa ouvir, porque às vezes as pessoas chegam dizendo, eu sou isso, e aí com base nessa categoria, você é, faz uma interpretação da outra pessoa e diz, não quero mais te ouvir. A gente precisa também pensar, por que, que essa pessoa está dizendo que ela é isso? O que, que ela entende sobre isso? E esse cuidado... Às vezes a gente... Isso vai ser no cotidiano, tá, gente? Não tem uma fórmula de quanto a gente tem que, que é, conversar com essas pessoas. Mas o ideal é, a gente precisa aprender a ouvir, mas também aprender a falar e que o outro espere a gente ouvir. Não é só a gente que tem que falar é, é, de forma educada. Tem até um vídeo no canal que é... Comunicação não violenta, onde eu falo sobre isso, né? A gente fala sobre a gente evitar agredir as pessoas, mas tem, tem algumas coisas que são limites. Você não vai agredir, mas não é obrigado a estar ali se aquela pessoa, de fato, não quiser te ouvir. Eu não estou falando desta situação. Eu estou falando da gente se educar para esse debate. E aí as formas de se fazer é você se policiar né, e fazer isso é, cotidianamente, é a gente colocar isso no espaço escolar, por exemplo, a gente colocando em sala de aula a oportunidade do aluno falar, ao invés dele só escrever, tem escolas que parecem assim, produção de linha de, de montagem, de fábrica, assim. você chega, o aluno escreve, escreve, escreve, o professor corrige, diz que o aluno está certo ou que o aluno tá errado, e o aluno tem que ficar se adequando à fala do professor. E aí tem escolas que entendem que eu colocar o aluno para falar, Falar, o simples ato dele falar, não é só falar, ele tem que organizar o pensamento dele, ele tem que defender a ideia dele, o outro aluno tem que ouvir o que ele está falando, mesmo que seja contrário, esperar até o fim para ouvir e depois ter que rebater. Então nós estamos educando para o debate, né, então a, a, são vários espaços que precisam trabalhar esse debate. A gente trabalha isso no nosso cotidiano, a gente trabalha isso dentro de casa, né? Os pais pararem para ouvir mais os filhos, para tentar entender mais os filhos e vice-versa. É, a gente trabalha isso dentro da educação, a gente trabalha isso no nosso ambiente de trabalho. Então tem espaços onde a gente pode construir. Não adianta só a gente querer esperar também da escola e achar que porque lá na escola produz, todo mundo vai conseguir fazer. A gente tem que ir espalhando esses ambientes de, de debate, de respeito e de construção de ideias. Em especial isso, aprendermos que o debate ele serve para a gente entender os outros e construir melhores ideias com os outros. Não só agredir e, portanto, quando alguém tiver uma opinião contrária à sua, não é simplesmente dizendo, ah, eu não quero, cala a boca, eu vou me retirar. Dependendo do tipo de debate, você realmente precisa ficar, porque você também precisa aprender a melhorar os seus próprios argumentos. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o curtir ou comenta aqui, né? compartilha com alguém que você acha que seja importante compartilhar, sugira mais temas para que a gente possa falar mais sobre o debate, sugira a situação que você não suportou mais ter que debater com a porta e aí precisou ir embora, comenta aqui comigo, que eu gosto muito de conversar com vocês. Beijo, pessoas, boa semana e até quarta-feira que vem! Tchau. Isso não cai na prova O oh, yeah!